Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa que leva a você, investidor, a oportunidade de conversar com executivos das companhias das quais você é sócio. Nosso convidado de hoje é Adalmário Couto, for da Ipera. Tudo bem, Adalmário? Tudo bom, Denise. Tudo jóia, tudo maravilha. Estou tentando aqui melhorar um pouquinho a minha luz, não sei se vou conseguir, mas bem, a sua luz está boa, e isso que importa que você que é nosso convidado de hoje. Então, gente, eu vou combinar... O pessoal de casa é o seguinte, quem tiver pergunta para a Ipera, pode mandar aqui no chat, que no finalzinho eu repasso aqui para a Dalmário. E lembrando que a Ipera é a maior empresa farmacêutica do Brasil, está no novo mercado da B3 desde 2008. Dalmário, é o seguinte, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os resultados da companhia, mas eu queria começar com, a, com as despesas, que eu vi que as despesas com marketing cresceram, as despesas, as despesas com marketing cresceram 35,8%, despesas gerais cresceram 34,1%. E eu queria que você explicasse um pouquinho esse aumento das despesas e se isso é uma coisa que vai se repetir, como é que vocês estão pensando em contornar esse, esse ponto especificamente? Não, Ótimo, é, obrigado pelo convite né, e é um prazer estar aqui com vocês. É, acho que falando do resultado do terceiro TRI, né, especificamente, a gente teve esse aumento de investimentos aí nas despesas de marketing, né, que é o, é o principal investimento da companhia. É, mas, quando a gente olha o crescimento que teve com a Receita, muito impulsionado né, pelas marcas que foram adquiridas recentemente, a gente vê que esse investimento de, de marketing, na verdade, ele teve uma diluição, né, dado que ele cresceu menos do que a Receita. E esse investimento de marketing é muito relevante para a gente, dado as marcas que a gente tem no portfólio. Né, são marcas líderes né, em vários segmentos do, é, que a gente atua a gente é uma das empresas aí mais diversificadas que tem dentro do segmento é, farmacêutico e com marcas aí que são, na verdade, sinônimos de categoria, né? como é o caso aí de é, Buscopan, é, Neusaldina, é, Epocler, né? que são marcas aí conhecidas por todos. E a companhia, né, na verdade, ela nasceu com esse foco né, muito grande em marcas e a gente continua investindo muito por trás dessas marcas, não só em mídia, mas também com muito evento para médico, é, muito evento no, é, no ponto de venda também, né? sempre é, tendo aí os melhores espaços nas farmácias, né? nas mais de 80 mil farmácias que a gente tem no Brasil. É, então, é, acho que a companhia, com as novas marcas que tem no portfólio, continua nesse investimento forte e também investindo né, na, nas marcas que a gente é, já tinha no portfólio aí, antes das aquisições que a gente fez é, nos últimos dois anos. Né? Então, eu acho que olhando para frente, a tendência é que a gente continue né, com esse investimento forte, aumentando esse investimento, mas de alguma maneira é, que ele seja é, inferior ao crescimento das despesas, seja inferior né, ao crescimento das receitas, dado todo esse potencial de sinergia né, e diluição que a gente deve ter é, por conta das aquisições mais, mais recentes que a gente fez. Agora, Dalmário, vocês tiveram, tem pressão de custo forte por causa do dólar? Ou não tem nada a ver uma coisa, com outra. É, o dólar impacta mais o nosso custo, né? então a gente, é, é uma boa parte dos insumos né, de medicamentos eles são importados, né? então hoje a gente tem cerca de 40% é, do nosso custo, ele é impactado é, pelo câmbio, é, a gente né, na verdade tem uma política de hedge também, que ela ajuda é, a diminuir os impactos, né, atenuar um pouco o efeito desse impacto no câmbio. Então, para esse ano a gente né, já tem aí o câmbio redeado é, é, em torno de R$ 5,30. É, para o ano que vem, também a gente já tem boa parte é, é, do ano que vem também já rediado já, né, é, nessa faixa de R$ 5,30 também. É, mas é, a, gente tem essa pressão, a gente tem essa pressão no custo. Né? É, principalmente é, em alguns segmentos, como é o caso de genéricos, né? Que você tem uma margem bruta que ela é bem menor do que, do que outros segmentos da companhia, ele impacta ainda mais aí a questão da margem bruta, mas no nosso caso, né, como eu já falei, aí, a, a diluição e a sinergia que a gente teve nas despesas, ajudou a gente, mesmo com esse impacto do câmbio, com o aumento de insumos, a gente ter, preservar a nossa margem operacional, né, que, que no final do dia é o mais relevante para a geração de caixa da companhia. Uh, Adamário, a gente sabe que medicamentos, tem muitos medicamentos que têm um preço regulado, tem aumento só uma vez por ano, mas tem muitos do portfólio de vocês que não, não tem esse controle, né? Você estava falando de algumas marcas aí bastante conhecidas. Se, se eu não me engano, Biotônico Fontoura também é de biotônico vocês, né? também, Biotônico é, é uma muito marca centenária. Antigo. Aqui. É a marca mais antiga que a gente tem no portfólio, é o biotônico. É, Bertolatte é de Bertolati vocês também. também é nosso. Então, Fala então, difícil então... pegar uma marca que não seja, mas... Então, <risos> então olha só, é, é, tem muitas marcas, muitos produtos que vocês podem aumentar no momento que vocês quiserem, aumentar o preço, né? é. dependendo de vocês repassar de custos Vocês estão conseguindo repassar esse aumento de custos para os preços ou não? É, a gente, a gente tem uma boa parte do portfólio que tem preços liberados, né que é o que você comentou agora, as marcas aqui que a gente chama de Consumer Health, né? são as marcas mais de OTC, é, e suplementos alimentares. É, mas, obviamente, também a gente tem que sempre acompanhar a concorrência né, e ver é, como que, como que os, as concorrentes se comportam. Né, e em, algum, em alguns segmentos a gente consegue repassar né, o aumento de, de custo que a gente teve. Em alguns é, é um pouco mais complicado, dependendo aí da, do, do nível de competitividade da, e, e da concorrência. É, no geral, né, esse ano a gente... É, subiu preços aí na média em torno de 10%, né, que veio muito, é, muito em linha também com, com o que foi autorizado aí pelo governo, né, a partir do dia 1 de abril. É, mas, é, com esse aumento, a gente conseguiu recompor parte só da, da perda de margem que a gente teve por conta aí da desvalorização cambial, principalmente. Né. Mas quanto que vocês estão tendo que absorver dessa, desse impacto grande que vocês não é... estão conseguindo repassar? é A gente, né, se a gente pega só o portfólio sem considerar as aquisições, né, a gente está tendo um impacto aí de aproximadamente 4 a 5 pontos de margem bruta né, por conta dos aumentos de custos. Né, e, e agora, né, mais recentemente, agora no terceiro tri, é, o câmbio nem foi o fator mais relevante que impactou o nosso custo. Né, a gente teve aumento generalizado de todos os insumos, principalmente material de embalagem, né, frasco, é, resina, é, é, é, é papelão também, né, que é muito relevante para a indústria farmacêutica. Então, todas as embalagens, aí, tanto primária quanto secundária, tiveram um aumento muito relevante aí no terceiro TRI. É, e também todos os é, é, custos aí, é, de transformação, né, que, que também aumentaram bastante. Né. Agora, Adalmário, eu queria que você fizesse uma comparação. Assim, uma, eu imagino que vocês notaram uma... Uma mudança no portfólio de vendas durante a pandemia, né? Imagina, por exemplo, Coristina é de vocês, né, Coristina? Sim. Coristina, então, benegripe, Gripe, Fluviral. Benegripe. Então, gripe. Na época que estava todo mundo em casa, as pessoas nem gripe estavam pegando. Né? Claro que a gente teve questão do Covid. Estou falando, não estou entrando muito no mérito, porque nem tem remédio para a Covid especificamente. Mas é, vocês notaram, imagino que vocês tenham notado uma diferença no perfil dos produtos a serem vendidos. Agora, nesse momento, no terceiro tri, vocês já notaram? Já voltou ao normal? Já está tudo igual era antes? Ou vocês ainda notam um perfil diferente dos produtos a, que estão sendo vendidos? É, a gente separa aqui, né? Tem o que a gente chama de portfólios aqui: portfólio de produtos agudos e portfólio de produtos crônicos, né? É, a gente, em algumas categorias do portfólio agudos, né? Como é, dor é, analgésicos é, é, e gripe também, né, todos os é, antigripais aqui e produtos respiratórios a gente é líder nessas categorias né, com todas essas marcas que você falou e ainda algumas outras é, como o caso, caso de rinossoro, Alivium Predicin é, então a gente realmente ano passado né, a gente viu uma queda é, bastante relevante né, é, nesse, nesse portfólio aí que a gente chama do do portfólio aí, normal, né, é, quando as pessoas aí estão é, vivendo a vida, né, normalmente, né, em contato com outras pessoas, então a gente teve um impacto muito grande na demanda do ano passado, mas que nesse ano ela já começou a se normalizar, né, ainda não está nos níveis é, de 2019, né, mas a gente vê aí uma tendência de aumento na demanda e alguma, e alguma, alguns tratamentos, né. É, a parte de prescrição médica, né, que também foi impactada durante a pandemia, né, muitas pessoas ficaram em casa, acabaram é, não indo nas consultas, né, ou postergando as consultas que não eram extremamente urgentes. Também a gente vê um, um retorno, né, é, o nível de consultas e prescrições ele já está muito parecido com o que era pré-pandemia, né, 2019. Até algumas classes terapêuticas ele já está acima, né, como é o caso aí de é, psiquiatria, dermatologia, clínico geral. É, então, acho que gradualmente a gente vê né, esse retorno pediatria também, né? Teve um aumento bastante significativo desde que as crianças voltaram à a, a escola. É, então a gente vê né, esse aumento gradual aí, as coisas voltando à normalidade e também a demanda por esses produtos agudos aí voltando, voltando à normalidade. Mas também, né, o que é, em contrapartida, né? Ano passado a gente viu também um aumento. É bastante expressivo aí na demanda de é, tudo que é relacionado a suplemento alimentar, vitamina, é, produtos para imunidade, né, que cresceram aí quase quase que dobraram, né, quando a gente compara com 2019 e que agora né, eles continuam crescendo, mas continuam crescendo num patamar num patamar menor, né? É, então, é, ano passado a gente teve toda essa é, essa classe de produtos para prevenção né, o produtos para imunidade aí que, né, que teve um crescimento muito expressivo que nesse ano né, com as pessoas também agora retornando a normalidade ele, ele não cresce tanto quanto cresceu é, no ano passado tá. ah, com relação ao endividamento de vocês vocês estão com duas vezes 2,2 vezes em relação à a relação dívida líquida é, ebítida está em 2,2 2,2 vezes e vocês pensam em diminuir, isso aí estaria meio que no limite do que vocês consideram o adequado para a empresa. Como é que vocês estão fazendo para diminuir? Já começaram a tentar diminuir ou é uma coisa para os próximos trimestres? É. Não, a gente é, já começa né, a diminuir esse, esse trimestre. A gente teve aí uma geração de caixa que foi operacional, foi recorde na companhia, né, mais de 500 milhões de reais. Então, a gente já começa né, a diminuir esse perfil da, é, da alavancagem da companhia. É, a companhia tem um portfólio né, que, de marcas aí que geram muito caixa. Né, então, a gente está bastante confortável que a gente consegue, aí no, no curto, médio prazo, já reduzir para baixo de duas vezes né, esse nível de, de alavancagem. É, é, e também, né, a, a, acho que o principal fator para a gente aqui para reduzir esse nível de alavancagem é também estar tá preparado para futuras oportunidades de aquisição. Né? Então, é, a gente está num segmento né, que ainda é bastante fragmentado, ainda existe bastante oportunidade de crescimento e a gente quer estar tá preparado, como a gente teve né, nos últimos dois anos, para adquirir é, é, essas marcas, né, ícones que a gente tem no portfólio. A gente acredita que vai ter mais, mais oportunidades aí no, no futuro e né, que se a gente tem uma, uma, uma alavancagem aí baixa, a gente consegue, permite a gente ter essa flexibilidade né, de, de ser bastante competitivo nesse processo de M&A. Então, esse, eu, é, esse é o foco da companhia. Qual que é a alavancagem ideal? É, assim, a, se fosse há dois meses atrás, eu te falaria que né, duas vezes seria um nível bastante confortável. A gente está vendo também uma, uma tendência né, de aumento nas curvas de juros aí, é, é, que aceleraram muito né, nos últimos dois meses. A nossa dívida, o principal é, é, indicador, referência da nossa dívida é a Selic. Né? Então, há, há dois meses atrás, a taxa futura da Selic estava abaixo de 10%. Hoje já está para 2023, aí, acima de 12%. Né? Então, foi um, foi um cenário que se deteriorou muito, muito rapidamente. Né? Então, acho que com esses níveis de, de juros né, que a gente tem hoje, é, acho que aí... a Abaixo de duas vezes, uma vez e meia seria o nível aí que a gente está tá buscando aí no, no médio prazo. Adamari, quais setores que vocês estão buscando agora é, oportunidades de fusões e aquisições? O, o, o nosso foco principal são marcas. né Esse é o segmento que a gente sabe trabalhar muito bem. né Então, a companhia no passado ela até chamava hipermarcas, né? Antes de se chamar hipera. É, então a gente sabe é, investir atrás dessas marcas que são marcas maduras e que na, muitas vezes nas mãos de outras companhias elas acabam ficando meio de lado, né, dado que as companhias têm outro foco e acabam investindo aí na, é, em marcas novas ou que têm proteção patentária. É, então nosso foco principal são marcas é, e aí marcas podem ser tanto na parte de OTC, de Consumer Health, quanto na, também na parte de prescrição. Né, prescrição é um dos segmentos que a gente vê mais potencial é, de ganhar market share né, dado que, que né, a gente hoje tem uma posição de liderança na parte de OTC né, de consumer health e na parte de prescrição tem algumas classes terapêuticas que a gente ainda tem um portfólio limitado que a gente está procurando expandir o nosso portfólio né, para ganhar OTC market share na, na sigla inglês que seria né, over the counter, que seria remédios 2000, que não precisa de prescrição é. Exato. Né? E Consumer Health é a mesma coisa, ou não? É diferente. É, o Consumer Health ele é um, tem, um, tem um escopo um pouco mais amplo, que ele inclui também suplementos, vitaminas, né? Então é, ele é esse escopo um pouquinho mais amplo, aí, mas também engloba os, os, os MIPs e os OTCs. Tá, só para a gente entender aqui, no terceiro trimestre o lucro líquido de vocês caiu 41,7% mas se a gente pegar o lucro das operações continuadas, subiu 33%. Explica aí essa, essa diferença de um número para o outro, por favor. É, eu acho que o principal impacto que a gente tem aqui é nas operações descontinuadas. Né? Então, a gente teve aqui uma, uma provisão que foi, foi bucada aqui no segundo, no segundo trimestre desse ano com relação ao processo de M&A, né? de uma operação que a companhia vendeu é, em 2017, que é a operação de descartáveis, né? de fraldas, é, é, o comprador, no caso, entrou com um processo de arbitragem e foi feito um acordo né, nesse último trimestre para liquidar esse processo de arbitragem né, no valor total aqui de 500 milhões de reais, né, no qual nos quais 100 milhões já tinham sido é, é, é, bucado aqui no resultado né, das operações descontinuadas no segundo trimestre e esse, esse no terceiro trimestre a gente teve 400 milhões adicionais. Então acho que o principal fator aí que né, impactou esse lucro quando a gente olha o lucro total é, foi esse resultado das operações descontinuadas aí que a companhia vendeu em 2017. Tá, mas acabou ou ainda vai ter impacto de, desse? Acabou, não, desse acabou e a companhia não tem nenhum outro processo de arbitragem, é, então não tem né, não tem risco aí que, que isso volte a acontecer. Realmente foi foi um evento isolado e, e não, deve, não deve ocorrer novamente. Tá, jóia. E com relação aos dividendos? Estão perguntando aqui no chat. Como é que está a distribuição de dividendos de vocês? Não, os dividendos a gente continua com essa política né, de retornar capital para os acionistas. É, como eu falei, a companhia né, gera muito caixa. Com o portfólio de marcas adquiridas, né, essa geração de caixa ela deve aumentar né, ainda mais. A gente tem ainda... É, a gente anunciou é, no segundo trimestre a aquisição da, da Sanofi, né, de um portfólio de marcas da Sanofi, é, que a gente ainda está né, não foi aprovado ainda no, no CAD. Né, a gente espera ter essa aprovação aí até o final do ano, início do ano que vem, mas é um portfólio que também é, tem um nível aí de margem bruta e geração de caixa bastante acima né, da, da média da companhia. E, e com isso a gente espera continuar gerando caixa, continuar fazendo os investimentos necessários. Na operação, tanto em CAPEX, né, é, para aumento de é, capacidade produtiva, quanto em PD também, que é um investimento muito relevante da companhia, que a gente vem aumentando o que é nos últimos anos, é, é PD pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Né? Então, é, a gente, como empresa farmacêutica, desde que a gente se transformou em empresa farmacêutica, a gente vem aumentando muito né, o investimento em, em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. É, hoje, a gente tem aí mais de 350 projetos né, no pipeline da companhia para serem lançados nos próximos anos. É, mas, com o caixa que a operação gera, a gente consegue investir né, em CAPEX, investir em P&D e ainda né, é, retornar capital para os acionistas e reduzir a alavancagem da companhia. Né? Essa, é a, essa é a meta que a gente tem aqui né, internamente. Já tem é, diversos é, economistas prevendo recessão para o ano que vem ou um crescimento muito baixo da economia no ano que vem. Como vocês tratam com medicamentos que, em muitos casos, a pessoa vai se desdobrar, mas ela vai ter que comprar aquele medicamento? Essa previsão de recessão, isso assusta vocês ou não atinge vocês? Qual é a proporção de vendas que você acha que está imune, estaria imune a uma recessão é, no país? Não, ela, ela atinge, com certeza, né, o baixo crescimento econômico, impacta todos os setores, né, impacta a renda disponível também. Então, isso, de certa forma, né, impacta né, até as decisões das pessoas de, eventualmente, né, é, você fica desempregado, você posterga aí dá ao médico se não for algo extremamente urgente, necessário. Então, ela acaba tendo um impacto, mas né, a indústria farmacêutica, conforme você comentou, é uma das mais resilientes né, dada a necessidade que as pessoas têm né, do, de consumir é, medicamentos e, e, e, e produtos né, da indústria farmacêutica, então ela acaba sendo uma das mais resilientes, mesmo em momentos aí de recessão, né? como a gente viu no passado, né, os momentos de 2015, 2016, né, que, que a gente teve aí uma queda no PIB, ainda assim o segmento cresceu, né, e, e cresceu não só em preço, mas cresceu em volume também, é, então a gente de alguma maneira não é o, não é o cenário ideal né, mas a gente vai continuar fazendo os investimentos necessários né, para continuar ganhando é, market share né, continuar é, que as nossas marcas continuem aí, é, bastante relevantes né, seja no ponto de venda, seja na mídia, é, online, offline é, né, e a gente tem uma ambição grande aí de crescer acima do mercado né, todos todos os anos né e basicamente esse crescimento ele vai vir é, de inovação né de lançamento de novos produtos é, da gente conseguir é, que as nossas marcas né que elas sejam mais relevantes em outros em outras mídias também a gente tem feito investimento é, na parte digital também né então há cinco anos atrás a companhia investia muito né, no, na mídia é, offline, que a gente chama, que é a mídia de TV, né, canal aberto. É, a gente vem migrando esse investimento para fazer um investimento cada vez mais é, no online, que a gente consegue atingir o público-alvo né, de cada uma das marcas que a gente tem. É, e a gente tem é, visto aí que esse investimento tem um retorno muito melhor, é, tem uma, uma produtividade, uma rentabilidade é bastante interessante. Né? Então, a gente vem, cada vez, cada ano que passa, aumentando bastante o share aí dos investimentos de, de digital. Pergunta do Randolph. A gente já falou um pouquinho sobre isso, é a questão do dólar, mas eu queria que você desse uma, uma resumidinha, assim, um apanhado para o Randolph, que ele pergunta o seguinte, qual é a, a, qual é a correlação do dólar com a Ipera? É, acho que eu já comentei, acho que o, o câmbio aí impacta né, em cerca de 40% é, do nosso custo, né, então se a gente pegar o terceiro trimestre aqui como referência, o nosso custo é aproximadamente 35% da, da nossa receita, é, e 40% desses 35% ele é linkado aí a, a, ao, ao, ao câmbio e linkado, linkado ao dólar. Né? Então ele tem esse impacto, mas né, de alguma maneira a gente tenta amenizar esse impacto fazendo essa política de hedge, né, sempre que está próximo aí do, do que a gente tem no orçamento. A gente ainda não fechou o orçamento para o próximo ano, né, mas, como eu falei, a gente já tem boa parte da exposição para o ano que vem, é, radiado aí no nível de R$ 5,30, né, aproximadamente. E também, acho que outro impacto são com relação às aquisições. Né, então, é, essa aquisição que a gente fez da Sanofi, ela foi, é ela, ela em, em dólar, né, foi 190 milhões de dólares, e também a gente já, já radiou boa parte aí dessa exposição num câmbio aí de R$ 5,19, é, logo depois que a gente é, assinou, aí essa, assinou, assinou a transação. Eric pergunta, como você entende a concorrência no mercado pharma hoje? E, só, é, e se só a hyper ter capital aberto no Brasil impacta a valuation e a cobertura dela pelo mercado? Pede para você comentar o possível IPO da CIMED e da AXE. É, é a, com, é. a Ipera é uma das únicas aí farmacêuticas a gente tem. Tem a Blau também que que, é, que fez a IPO recentemente, mas está num outro segmento, né, que a gente ainda é, não atua ou atua né, de forma ainda muito pouco expressiva, que é o segmento hospitalar, né, institucional. É, Para nós, né, como a gente tem um dos portfólios aí mais diversificados da indústria, e está presente em quase todos os segmentos né, da indústria farmacêutica no Brasil, a gente tem é, competidores diferentes né, em, cada, em cada segmento que a gente atua. Né? É, então, no caso do Consumer Health, né, os nossos competidores são, é, são as multinacionais. Né? Então, GSK, é, é Senofi, é, elas são aí a, né, a Procter Gamble também, são os principais competidores né, com, com algumas marcas que eles têm aqui no Brasil. É, se a gente vai para o segmento de prescrição, né, aí os, os concorrentes são também as multinacionais, mas também são as nacionais que são mais fortes, aí como o caso do Axê e, e Eurofarma. E no caso de genéricos, é, a gente tem outros competidores, né, o caso da NC Pharma, a CIMED, é, Prat e Dona Duz, né? Duz, são outros, são outros competidores e tem um outro, um outro perfil. Né, e na parte de dermatologia, dermacosmética também a gente é muito forte. Também são outros competidores aqui. É, como marca, né, MonteCorp Skincare, a gente é a maior marca né, desse segmento de dermatologia, mas a L'Oreal, que tem diversas marcas aí debaixo do guarda-chuva, é, ela acaba sendo a maior. Né, mas a gente está... É, é um segmento que a gente também vem, vem crescendo bastante, vem lançando novos produtos, vem também com uma, uma pegada mais digital, né, de lançando marcas aí no, no, digital, no digital, também comprando algumas marcas que nasceram no, no digital, né, de dermocosméticos. É, então, acho que cada, cada um desses segmentos tem é, competidores diferentes e um nível de competitividade também que, que é, bem, é bem específico para cada um desse, desse, dessas categorias. Damari, você vai saber falar para a gente de cabeça é, o desempenho da ação esse ano ou não? O desempenho da ação esse ano, é, eu acho que deve estar aí, com, esse, com os 29% agora que está aqui, deve estar uns 15% abaixo, se eu não me engano. O, que, aqui. o, o Reinaldo está perguntando aqui, se existe perspectiva de valorização das ações da Ipera? Bom, é, dado tudo que eu acabei de falar, acho que existe bastante, né? E, e realmente o valuation aí da, da companhia, né quando você compara com outras companhias, é difícil você comparar, aqui, acho que não tem nenhuma nenhuma companhia comparável né, aqui no Brasil, mas quando você compara com outras farmacêuticas que têm o mesmo perfil de crescimento, né, então a gente está falando de um crescimento aqui esse ano que deve ser próximo a 50%, né, com margens é, né, em torno... Aí, então, então a margem EBITDA em torno de 35%, né, com forte geração de caixa, é, com distribuição de, de capital para os acionistas, então, acho que tem, tem bastante. É, a perspectiva é muito, muito positiva. Tá ótimo. Adalmar, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente, viu? Não, obrigado, obrigado, Denise, pelo convite. É um prazer estar com vocês. É um dos primeiros eventos que a gente faz aqui com, é, com investidores individuais. Então, muito obrigado pelo convite e foi ótimo aí a participação. Maravilha, eu queria então já deixar você convidado para o próximo trimestre você voltar, porque a nossa ideia é realmente aproximar e dar a chance da, da, né, do investidor poder bater um papo e tirar dúvidas e tal. E só comentando aqui, a gente teve um probleminha no YouTube, eu torço para que não tenha picotado a nossa live. Então, se você de casa estiver vendo e tiver dado um, uma interrupçãozinha, foi um probleminha no YouTube, mas cumprimos aqui a nossa meia de conversa com a Dalmário e daqui a uns três meses ele volta, né Dalmário? Volto, volto, vai ser um prazer. Tá jóia, gente. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão buscando boas opções de investimento. Se você ainda não é cliente da Genial, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta e ficar aqui mais pertinho da gente. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.